Bora lá! Vendedora. Mais é, duas cestas da promoção Meu Bom Vizinho, uma para você, outra para o seu vizinho, para a vizinha. Vamos lá, produção. Atenção! Ufa, não, Neuza Dio Dias Brambila. Aí, Neuzinha! Novo, Novo Oeste 2. A vizinha Vera Lúcia Bernardes. Vera uhum. Lúcia Bernardes, parabéns, tá? É, tá. Parabéns. A Neusa Dias tá dando esse presentão para você, hein? Neusa e Vera, valeu. Beijo no coração, parabéns.